saiba como emagrecer de forma fácil simples e correta sim e saiba como fazer isso de forma fácil saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer sim se você tem alguma dúvida pode fazer na seção de comentários que eu irei responder irmãos saiba que o processo de emagrecer é muito simples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 os outros. Eu vocês podem. Como? Olha o que diz o nos escrito, assim. Não tudeis que eu vou acusar para com o pai. a um que vos acusa, Moisés, a quem vos esperais. Porque se vós terem Moisés, tem também em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas o que eu sei que eu sonhei agora, Mas não ter os meus escritos.